Hoje o Papo Mineiro vai ser uma prosa terapêutica, né? Nós temos como convidada hoje a terapeuta reprogramadora Marta Siqueira Santos, formada profissional em gestão financeira, mas é psicanalista, é mestre em PNL e também doutoranda em hipnose clínica. Então, nós vamos conhecer um pouco da vida dela, da trajetória, do trabalho dela, que realmente é realmente muito interessante. Seja bem-vinda, Marta. Muito obrigada a todos, muito obrigada também pelo convite, é um prazer poder bater um papo mineiro aqui <risos> com vocês. É, estou muito lisonjeada por poder compartilhar um pouquinho da minha história e trazer conhecimento para as pessoas que ainda não fazem ideia sobre essa profissão. Isso mesmo, ótimo, viu? Muito bem, e nós que agradecemos a presença, sei que você é muito ocupado, tem uma agenda cheia. <risos> Ótimo você nos dedicar esses 30 minutos. Então vamos lá, vamos à sua história. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Marta Siqueira. Marta Isso. Siqueira nasceu no dia 22 de março de 1988. Ariana. Eu nasci... É a Ariana. Eu nasci em São Paulo, capital, mais precisamente no bairro de Tatuapé. Mas eu cresci e me desenvolvi na Penha, que é a parte da periferia de São Paulo. Com muito orgulho, eu vim da periferia, né? Eu conto muito a minha história para poder dizer para as pessoas que normalmente nós estamos onde a nossa consciência está. Então, você pode fazer a mudança, você pode mudar de carreira, você pode prosperar, você pode mudar o ambiente em que você vive, você pode mudar muitas outras coisas, desde que você trabalhe bastante o autoconhecimento e também as questões uh, de ambiência, né? o costume. Às vezes, nós estamos acostumados a viver em uma situação, nós reclamamos, mas a única diferença entre mudar a situação da sua realidade para uma nova, é o costume. Então, às vezes você se acostuma tanto no, no estado que você está, que você se mantém ali, continua focado naquilo. Eu ah, estudei a vida inteira em escolas públicas. A minha faculdade, a primeira faculdade que eu fiz, que foi gestão financeira, eu consegui, sendo bolsista, e não foi só porque, nossa, ela estuda muito, tem o QI mais alto, não é isso também que eu gosto de desmistificar. As pessoas falam que, puxa, para passar no vestibular, num concurso público, é, precisa ter o QI acima da média, né precisa ir para concursos, fazer cursinhos, e na verdade não. Algumas pessoas podem ser treinadas a desenvolver habilidades. E a programação mental, ela ajuda muito. Então, desde pequena, eu tive contato com a programação mental através de livros. Eu leio bastante, leio muito, porque eu tenho uma tonelada aqui do meu lado de livros. E eu fui aprendendo técnicas de estudo, Hernani, é, técnicas de aprendizagem acelerada, para que eu pudesse reter maior número de informações, mais informações úteis para fazer vestibular, para fazer concurso público, passei num concurso público, não atuei, porque eu passei mais por uh, desafiar os meus limites mesmo. Depois de gestão financeira, aliás, antes de gestão financeira eu estudei música, depois de gestão financeira eu fiz secretariado executivo bilíngue, eu fiz gestão de formação em contact center, todas essas sendo bolsistas. Eu nunca consegui, minha família não teve condições de me ajudar a pagar uma faculdade. Então eu tive que desenvolver aptidões, habilidades. E o ser humano ele não precisa nascer com, com dom ele pode desenvolver ao longo do tempo. Eu fui aprendendo como ser melhor em alguma coisa que eu gostaria de fazer, de ser. Para você ter se, uma nascer, ideia... se nascer com um dom, melhor ainda. É, se mas com tem, dom... que saber mas é, tem que saber desenvolver. Nós nascemos, sim, com alguns dons, mas às vezes a pessoa fala assim, Puxa, eu queria ter nascido com um dom... De, de de música mas ninguém na minha família gosta de música ninguém toca nenhum instrumento na minha família não foi diferente, mas eu tinha muita vontade de aprender a tocar violão, aprender a tocar teclado, então eu ficava dia e noite, como que eu posso melhorar, como que eu consigo fazer isso, como se um consegue, por que que eu não vou conseguir? Que história é essa de dom? Eu nunca me conformei com ah, uns tem dons, e outros não tem, como assim? Né? Deus não joga dados, você vai ser belo e rico, você vai ser pobre e feio, você vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir. Não, Hernani. Então, eu comecei a estudar a mente humana desde novinha. Por que que eu sempre, eu fui sempre uma pessoa inconformada. Por que que meu colega pode e eu não posso? Por que que ele consegue e eu não? E eu me deparei com um rapaz que tocava violão na biblioteca da escola, e novinho, e eu falava, por que que ele consegue e eu não sei nem segurar um violão? <risos> Por quê? Não, não pode ser, assim, não, não é real. E aí eu ficava de noite assistindo aquele menino, aí eu, pô, como é que eu posso melhorar? Não tinha condições de comprar um violão, então eu ficava esperando esse menino chegar e pedia para ele me ensinar. Ele foi me ensinando algumas coisinhas, e ele falou, olha, se, como você não tem estudo e não tem capacidade de ir para uma escola de música, eu posso te ensinar a decorar. Hernani do céu, você acredita que eu decorei? Eu decorei <risos> o que ele me ensinou, eu decorei claro. um monte de coisa, eu não aprendi, eu decorei. E qual a diferença disso? Eu fui entender, depois que eu falei, puxa, eu vou, eu vou prestar vestibular para passar na ULM Tom Jobim, Universidade Livre de Música, que hoje é Santa Marcelina, na Estação da Luz, é Conservatório Musical Referência em São Paulo. Sim. E o rapaz riu, né? Falou: Olha, eu tenho a família inteira de músicos, eu estudei quatro anos com a minha família para poder entrar nessa escola. Mas se você quiser tentar, tudo bem. E ria, né? Aí eu, puxa, vou aceitar esse desafio. Me ensina o que vai cair na prova, eu decoro, eu vou provar para você que a nossa mente é genial. E ele rir, né de gargalhar, eu falo, nossa, eu gosto muito de conversar com você, porque você é muito sem limites, assim, sua mente, Se é, querendo dizer que eu era viajada, né? Então, eu falei, puxa, eu vou provar para esse menino que a nossa mente é um gênio, é genial. Eu decorei Hernani, no dia da prova, uma banca examinadora, 15 mil inscritos tinha músico que tocava violão com a boca eu comecei a suar frio né Eu não consegui nem, eu não consegui nem aprender a afinar o violão como que, eu, como que eu vou entrar nessa escola com esses músicos aqui pessoas de violão que manda fazer com luthier, 15 mil, 16 mil violão e eu com violão emprestado. Eu falei assim Gente, aonde, até onde a minha mente Conseguiu me levar Mas já estou aqui, vamos fazer Meu pai me abraçava e falava Filha, o importante é você ter vindo Já, já dizendo fica Tipo pensando. assim, né? você não vai passar não O importante é você ter vindo Filha, nunca desista dos seus sonhos Filha, o pai está aqui meu pai. E eu ficava pensando Puxa, meu pai realmente está certo Que eu não vou passar Mas eu vou mostrar para eles Cheguei lá, Nani, numa banca examinadora, cinco músicos profissionais, pessoa que vendeu Soares, é, o pessoal que ficava fazendo aquela altas horas, músicos de, de nome, né? E eu lá explicando, ó, oh, pessoal, já vou explicar que eu sou autodidata, aprendi em casa, então respeitem os meus limites. O pessoal caiu na risada, eu morrendo de vergonha, fiz aquela piadinha para descontrair. Toquei. E tinha que cantar, eu não né, tive que decorar. Ó, eu não sou nenhuma voz de Elis Regina, <risos> Maria Rita, nada disso. É, Adriana Calcunhoto, nada disso, mas eu decorava. E eu aprendi desde cedo a decorar. Se você não sabe, decore. Depois você aprende. E aí eu fiz isso, pois os o pessoal ficou impressionado, você aprendeu sozinho, assim. Eu coloquei uma partitura na minha frente, para quem não sabe o que é partitura, são aqueles desenhos para dar o tom. As dedos eu musicais. Sabia eu, sabia eu não sabia o que era, mas eu sabia que músico, músico lia, então eu coloquei na minha frente e eu fingindo que estava lendo e tocando a peça clássica que eu decorei, três meses, todos os dias tocando para decorar, e os professores se impressionaram. Como? Porque assim, Hernani, uma coisa é você aprender a tocar sozinha, aquelas revistinhas que nem sei se vende ainda, mas na época que vendia em banca de jornal, musiquinha, Legião Urbana, CPM22, enfim, que aquilo não é música de verdade, são bicords, é uma adaptação para você achar que está tocando uma música, né? depois de um tempo que eu fui aprender. Então, uma coisa é você aprender isso, outra coisa é você ler partitura e tocar uma música clássica, sozinho. É muito desafiador, assim, é um, um milhão que vai fazer isso. Só que não é que eu aprendi, eu decorei, um amigo tocava e eu decorava, então é diferente. Por fim, passei, enganei os professores, só que eu pensei que o mais desafiador seria passar e foi aquela emoção para 15 mil inscritos, sem vagas, e eu lá, a última, mas passei, né? Passou. Tá tudo bem. Passei. E aí eu pensei que isso tinha sido o meu maior desafio, mas não, quando eu cheguei em sala de aula, no primeiro dia, toma a partitura aí, Marta, lê? Você não aprendeu a ler sozinha? <risos> Não, aí foi um momento de suor, sangue e lágrimas, né? Ué, você passou, tem que ler. Ah, então... então, filha, você tem um mês para aprender a tocar isso. Se em um mês você não aprender, você está fora, tem uma fila quilométrica querendo entrar nessa escola. E vocês não estão aqui para aprender, vocês estão aqui para aperfeiçoar. Aprendi também que faculdade de música não é para ensinar, é para aperfeiçoar. Por isso que as pessoas que já entram, elas já sabem muito. E aí elas fazem network para começar a trabalhar com isso. Enfim, foi aí, Hernani, que despertou a minha mente para... Puxa, se é possível para um, é possível para outro. Nós podemos hackear a nossa mente. E aí começou um processo, depois de... Quatro anos estudando música, eu abandonei, faltando um ano para eu tirar a licenciatura. Eu não aguentava mais, Hernani, é muito puxado, é muito puxado mesmo. Eu tinha três matérias para estudar durante o dia, então, às vezes, eu ia para a faculdade de manhã, de tarde e de noite. E aí, né? eu precisava, necessidade financeira, a maioria ali não precisava trabalhar, mas eu precisava. Então, eu não aguentei, eu tinha que fazer bicos, assim, intercalados, não tinha horário, tinha dias que eu ia para a faculdade só à noite, tinha dias que eu ia só de manhã, tinha dias que eu ia de manhã, de tarde e noite. Não tinha dinheiro para ir e voltar, então passava o dia inteiro lá. A situação financeira muito escassa. E aí eu falei, eu vou ter que mudar o jogo, vou ter que fazer alguma coisa para me ajudar, para ajudar minha família, como posso melhorar essa vida? Eu comecei a ser o meu próprio laboratório. Eu tive muitos problemas de saúde mais homéricos, assim: problema de coluna. Eu era corcunda, eu tive gagueira, eu era extremamente tímida, baixa autoestima. Não era nem baixa, eu falava, né? Era abaixo da terra, assim. Era subexistente. A autoestima era assim: ah, neguinha, pobre, cabelo duro, assim. Todos os nomes eu tinha, de Javan, Milton Nascimento, não que isso fosse um problema, mas para a criança, ela associar o cabelo, puxa, meu cabelo, Chico César, era meu apelido, e por aí vai, tantos e tantos outros. Mas, Hernani, é, diferente da maioria, que acaba diagnosticando logo agora como bullying e tal, eu pensava o seguinte, poxa, se em alguma coisa não sou boa, eu tenho que me superar em outra. Então, se as meninas queriam me bater porque eu era neguinha do cabelo duro, eu falava, eu tenho que ser um destaque em alguma coisa. Aí eu ia para o futebol, eu era melhor no futebol. Então, ninguém mexia com a menina do futebol, porque ela era do futebol. E de futebol ninguém mexe, porque aí tem as outras que são do futebol que vão atrás. Entendeu? Então, eu, a minha vida inteira eu passei me superando porque assim eu compensava o outro lado. Né? E até o momento que eu sofri um acidente muito grave de bicicleta, eu tive a brilhante ideia de descer a ladeira com uma bicicleta sem freio. Só que detalhe: na rua de baixo passava ônibus é. e na esquina tinha um caminhão que tapava Isso chama -se, minha vida. E chama-se suicídio. É, tem essa nomenclatura também. <risos> <risos> na psicanálise Freud chama de pulsão de morte é, superando a cada momento naquela época eu achava isso lindo então eu fui me aventurar e de repente uma amiga suposta amiga no meio da esquina falou, Marta, um ônibus era fake mas como eu não sabia se era verdade ou não iria é, arriscar eu me joguei para debaixo do caminhão com a bicicleta e tinha uma vala. Bom, eu só lembro disso. Eu entrei no caminhão e depois eu lembro da minha irmã me arrastando debaixo, baixo, da, saindo da vala. Assim. A bicicleta deu PT, assim, ela amassou, deformou, enfim. Quando eu cheguei em casa, eu estava com tanto medo que minha mãe fosse me quebrar, que eu nem imaginei que eu já estivesse quebrada. Então, eu cheguei em casa como se nada tivesse acontecido. Quando a minha mãe me viu, ela faleceu ali, em pé, ela faleceu mesmo. Foi quando eu percebi que metade do rosto tinha ficado, né? Todo, todo, todo, todo mesmo. Várias partes do meu corpo estavam muito, assim, é, machucadas tão machucadas que ultrapassou sangue, né? Na roupa e tudo, enfim. Mas as piores partes foram o rosto e a mão. Eu sou canhota, fiquei com a mão imobilizada. E eu fiquei assim, provavelmente, uns sete. Eu não, tenho, eu não tenho muita noção de tempo, porque nesse episódio específico, ele foi muito traumático. Então, eu não tenho memória, eu tenho que as pessoas me contam. Ela apagou mesmo. Então, o que as pessoas me contam, eu fiquei muito tempo sem ir para a escola, eu fiquei muito tempo fazendo fisioterapia com a mão, para voltar os movimentos, aí eu tive que aprender com a direita, falei, pô, não estou movimentando a esquerda, vou aprender com a direita. Né? E fui adaptando, sempre fazendo um processo de adaptação. Nesse, nesse momento, Hernani, né, eu refleti muito o poder da mente. Os médicos falaram... Mãe, agradeça a Deus que ela tem saúde, porque o rosto não vai voltar. Mãe, agradeça a Deus que ela tem duas mãos, porque a outra não vai movimentar. Mãe, agradeça a Deus que ela está respirando, porque as pernas vão parar de andar. Ela vai ficar na cadeira de rodas. Deram até uma data, Hernani. Com 28 anos de idade, ela estará na cadeira de rodas. Minha mãe chorar. Eu tenho 34 aqui, jogo futebol, corro, faço tudo quanto é esporte, adoro. Por que que, por que que mudou a tal profecia médica? Porque dentro de mim algo mudou. Eu entendi que as pessoas podem hackear o seu cérebro quando elas querem. Elas podem dar uma nova forma para aquilo que está predestinado. Mas o principal, Hernani, é você ter foco e determinação. Então, se eu estou determinada a superar os meus limites, se eu estou determinada a não ser mais uma estatística, né? a negra do quilombo, cresci no quilombo também, no último quilombo dos palmares que tem em São Paulo, lá as pessoas de comunidade negra elas têm é, acesso à cultura. Por quê? Porque elas não vão poder pagar para ter um acesso a um teatro, por exemplo, para poder fazer... Um, um esporte, por exemplo, então lá aprende-se capoeira. Enfim, eu não quis ser mais uma estatística, eu não quis ser mais uma cota co do Estado. É, prezo muito por toda essa generosidade e todos os direitos que nós temos. Mas eu quis me surpreender, eu quis uh, superar os limites. E eu entendi dentro da minha profissão hoje... Que realmente nós temos todas as ferramentas dentro de nós. E a maioria das pessoas joga fora, porque ó, ó governo, eu não acredito na, no que está acontecendo no Brasil. Ah, a pandemia tirou meu emprego. Ah, meu marido não me acompanha, então eu não vou passear. Eu não quero mais ficar casada. Poxa <risos> vida, as pessoas dão Elas, elas dão um obstáculo Para cada alternativa é, que tem. Elas mesmas se limitam Elas mesmas se limitam E, e eu sempre digo para as pessoas né Nem o céu é o limite Mas a nossa mente Ela pode te limitar O que você quiser Eu Sim. conheço é, Eu já tive paciente que falava assim Ai, ah, não aguento mais andar Eu tenho que ficar andando as pernas pararam de se movimentar. Ah, eu não quero mais ver as coisas que estão acontecendo, eu não posso mudar nada, a pessoa parou de enxergar. Ah, eu não quero mais ouvir ninguém, as pessoas me enchem o saco. A pessoa parou de ouvir. A sua mente, ela é fonte criadora. E isso eu constatei na pele, não é falar assim, eu fiz um curso de final de semana de psicologia positiva e temos que ser positivos. Muito pelo contrário, porque tem pessoas que são tão positivas que não se movimentam e elas têm zero resultado. Porque é, existe o que quer justificar, dizendo Ai, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas a pessoa não levanta de manhã para fazer as coisas darem certo. As oportunidades vêm, batem na porta e a pessoa fala ah, não, agora não, estou meio cansado para fazer isso. Escuto muitos amigos meus, você sabe, Hernani, que assim, quando eu digo que a terapia não funciona dentro do site terapêutico, quando eu dou a terapia, falo, amigo, você é meu amigo, eu sei que eu tenho uma ferramenta que vai resolver, eu faço para você, eu te atendo de graça, vem. Não funciona, Hernani, não funciona. A pessoa não, não valoriza aquilo que não paga ele não valoriza, e ele nem vem, para ser bem sincero. Vários eu dei, agendei horário, e eles não vêm. Ah, por que, que não veio? Ai, perdi a hora. Muito cedo, Marta. Não tem mais tarde, não? Então, assim, é, se vê, Nani, né, que a pessoa, ela, muitas vezes, está com a faca e o queijo nas mãos, mas entendo, além do mínimo esforço. Para que, que eu vou movimentar tanto se eu tenho alguém que me mantém? Também tem isso. E aí, como é que você foi, então, depois dessa, dessa superação? Né? É uma superação, né? uma superação física, né? muito grande, mas que ela é interna. Né? Que ela é interna. Né? Uhum. As doenças são internas. né As doenças que a gente tem são internas. A gente se entrega para elas. Né? A gente se entrega para as doenças. E isso é muito engraçado, muito... Como é que as pessoas não percebem? Então, como é que você foi, então, realmente caminhou para psicanalista? Isso. Uh, num, num resumo geral, eu fui por muitos anos, oito anos, operadora de telemarketing. Ganhava menos que o um salário mínimo na época, eu era menor de idade, estava tudo certo. Né? Então, eu fui caminhando e percebendo alguma coisa. Puxa, eu tenho muita vontade, eu faço o que precisa ser feito... O que me pedem, eu entrego, aí faço além. Fui subindo, fui sendo promovida até o momento que eu levei a maior bronca da minha vida. Eu levei duas maiores broncas da minha vida. Uma supervisora falou que a minha voz não servia para telemarketing, que a minha voz era infantilizada, e fui mandada embora porque a minha voz era infantilizada. Ela falou. <risos> Ela falou, Marta, os clientes estão pensando que alguém está passando trote, uma criança está passando trote neles, e a criança fala muito bem, só pode ser trote, então eu não vou poder manter você aqui na empresa. Me mandou embora. Aí o segundo maior feedback que eu levei, que foi muito triste na época para mim hoje, é um, é muito, muito, foi muito bem colocado. A minha supervisora falou, Marta, eu não posso manter você aqui, eu vou até revelar o nome da empresa, a Bosch, empresa Bosch, né? internacionalmente conhecida, fabrica peças de carro, né? a Bosch falou assim para mim, Marta, eu não vou poder te manter, porque o feedback que você dá não é o feedback empresarial que nós precisamos, você está fazendo motivacional, isso é um outro <risos> departamento, não é o seu departamento. Falei, tá... As pessoas saem muito felizes, muito engajadas, e não é essa a nossa intenção. Falei, tá. <risos> então, nós vamos te realocar. Qual seria a, re... a... a forma de me realocar? Então, é o seguinte: nós vamos assinar a sua carta de demissão para você ter todos os direitos. Eu... Ah, essa é, é Marta, para você ver aí um outro caminho para você que sirva melhor. <risos> Bom, Hernani, eu nessa época já praticava meditação e escutava muito a linguagem do corpo de Cristina Cairo. Né? Não sei se você conhece, ela é mundialmente conhecida também. Sim. Por cuidar da saúde, mente e corpo. E eu falei, puxa, eu já escuto essa mulher há anos. Eu pratico há anos. Eu sou o meu maior experimento. Apliquei na minha irmã que tinha enxaqueca, ela se curou. Apliquei no meu pai, que teve um derrame vasco cerebral, ele conseguiu. Apliquei na minha mãe, que tinha diabetes, quatro, batendo 400 de glicemia, ela regulou. Poxa, se esses não são os meus maiores cases de sucesso para trabalhar nessa área, então quem seriam, né? É. E comecei, aos poucos, a ir para essa área, Hernani. Né? Eu realmente falo que tive um empurrãozinho da vida. Talvez se eu não tivesse sido demitida nunca teria pensado nisso. Então, às vezes, a vida se encarrega de, de fazer o pior para te levar para o melhor. Né? Então, na época, eu fiquei super frustrada, eu tinha acabado de montar a casa, morando sozinha, pagando aluguel desempregada, foi um Deus nos acuda. Recebi até ordem de despejo, não consegui pagar aluguel. E quando, por fim, falei decretado, agora eu não tenho plano B, tem que dar certo o plano A. Ser terapeuta, eu tenho resultado. Ser terapeuta é o único plano. Tem que dar certo, eu vou fazer dar certo. Mas foi na ignorância mesmo, Hernani. E aí um apareceu, ah, indicou para três, esses três indicavam para mais três, e foi. Só que, Hernani, claro que eu estou resumindo, eu tive que fazer muito trabalho interno. Eu tinha medo do dinheiro, eu tinha medo de cobrar, eu achava que eu tinha um dom e dom não se cobra. Tive muitos conflitos internos. Poxa, é, isso é um, um pouco, pouco da de... religião? Ah, eu posso te dizer que eu aprendi na religião. Eu passei por muitas religiões, eu já fui. É... Eu comecei na... como mormon. De igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, depois eu estudei um pouquinho como testemunho de Jeová, depois eu fui para Católica, eu era muito questionadora, aí o padre me convidou a se retirar, porque eu falava, ué, mas na Bíblia está escrito assim, mesmo, você está interpretando de outra maneira, eu interpretei assim, incomodei, tchau, querido. E aí fui indo, fui indo, cheguei no cardecismo, que melhor me compreendeu. Só que no cardecismo, oh, filha, você tem um dom, você é muito boa no que você faz, nunca cobre por isso, que isso é um dom, dom não se cobra, arranja um outro emprego, mas isso você não cobra. E, gente, eu fiquei com aquilo internalizado, que eu não tô. Parecia é que uma época. Eu queria que você chegasse aí. Porque é eu isso. percebo isso. Eu percebo ah. isso, esses, essas, essas, vamos dizer assim, essas crenças né, que existem, né, entre aspas, né, de que você não pode isso, não pode aquilo, etc. Né? É e isso. Te, para, te parando um pouquinho, né, te parando um pouquinho, eu também fui muitas. Né? Eu trabalho com energia desde 19 anos. Tá? Uau, que legal! Eu trabalho com desde 19 anos. Então, é, a gente vai começando a entender essa esse coisa. Quando me, me contar de você, eu achei... Interessantíssimo, queria saber sua história. Estou encantado com ela até agora, né? Tá valendo a pena ouvir. E é interessante, porque como eu brinquei com você, a Ariana, eu tenho mãe Ariana, filho Ariana, neto Ariana, sócios Arianos. Que bênção! Sobrinha Ariana, eu sou rodeado de Ariano e, e eu não percebia isso né até um certo ponto que eu falei: por que, que eu sou rodeado de Ariana? porque eu tenho que aprender com eles. E eu sou capricorniano. De e... É aquele que chega lá. Mirma. Eu sou sem limite. Né? Eu sou sem limite. Lógico que eu preparo para chegar lá, mas eu sou sem limite. Eu não tenho limites das coisas, medos das coisas. né E eu acho interessante, porque a gente aborda muito no Brasil essa questão de negro, de racismo, né e que realmente existe. E eu acho tão engraçado. Nesse país, que nós somos uma grande mistura, né? eu tenho bisavó negra, eu tenho triavó índia. Oh, que isso Eu sou brasileiro, eu sou mistura. Eu posso hoje estar com a pele mais clara, mas eu sou uma mistura. Então, Todos que se eu não posso ter, se eu sou parte disso. Né? Então, eu acho muito interessante, eu estou achando interessante a sua história, nessa questão da <risos> mente, porque a mente é uma coisa muito poderosa muito poderoso a mente mente, ela pode levar e você hoje está casada, tem filhos? não, hoje eu só namoro Ótimo, <risos> vivo em lua de mel <risos> é, moro sozinha independente, graças a Deus é aquele, aquele negócio eu desfruto hoje eu venho para desfrutar, eu posso dizer eu, tô, eu sou dessa tese use e manda embora <risos> Lógico que não é tão assim, né? Mas, é, mas é, basicamente, é um se tá bom para os dois, tá bom para todo mundo, né? E fica todo mundo feliz. Eu gosto muito sobre falar é, disso também, Hernani, porque as pessoas elas criam um estereótipo que para. Tem crenças que são assim: para você ser mulher e realizada, você tem que estar casada e ter um filho, no, no mínimo. Eu já ouvi isso. <risos> Falei, caramba, então vou ser uma é, eterna menina, né? É, é tá ter... é bem. Que bom, que bom. Nesse é. momento está confortável para mim, é assim que eu me sinto feliz. E hoje você tem assim: você atende em casa, você atende numa clínica, como é que é? atualmente, né? antes da pandemia eu atendia 100% numa clínica né? E alguns parentes e tal em casa mas hoje em dia não atendo mais parente não atendo amigo já deixo isso bem claro porque foi repetido o resultado e a gente tem que aprender com os resultados não mas Marta, você fecha a porta para seu, seus amigos, para seus parentes então eu tenho uma equipe hoje e os meus especialistas atendem eles e colocam na linha. Coisa que normalmente os seus parentes talvez não se enquadrem quando é você. Então, pós pandemia, os meus parentes e amigos são atendidos com, com a equipe. E eu atendo 90% online, 10% na clínica, por conta... Da, da escolha de cada um, eu sou é, super claro. flexível, quer ser atendido claro. presencial, eu tenho espaço, quer atend ser atendido online, também atendo, e entrego total qualidade, a qualidade é a mesma, o resultado é o mesmo, tá? Só que tem essa agora disponibilidade, porque eu atendo fora, né, eu atendo de outros países também, Isso. pessoas que, que entenderam nessa quarentena que existe o um mundo aqui, ó, que às vezes eu não preciso estar ao lado da pessoa, mas eu consigo levar para ela o conforto, uma ajuda, um auxílio, uma ferramenta que transforma. Então, as pessoas hoje, quando me procuram, elas têm essa opção de escolha, ou presencial ou online. Estamos híbridos. Mas a pessoa que não está na sua cidade né, não, não vai ser presencial, vai ter que ser. Sim, eu tenho pessoas também acamadas... É, pessoas no hospital, então, assim, tem que ser flexível, Hernani, né? às vezes eu já atendi pessoas por telefone, não, não podemos ter barreiras, se é para levar ajuda ou conforto a alguém, às vezes a pessoa só de olhar para a sua foto lá já se sente bem, é o carinho, é a atenção, é ouvir, o acolhimento, a... é o, o acolhimento, acolhimento. É o amor, o princípio de tudo. Eu daqui posso pensar na pessoa, a pessoa não está legal, emanar uma frequência boa. Eu gostei de saber que você falou, Hernani, né, que trabalha com energias. Então, depois de um tempo, eu me batizei na messiânica, aplicando de Jorei. É, eu tenho mestrado, quatro mestrados em reiki, também ministro reiki, e reiki é a minha doação ao mundo, porque quando eu precisei, eu recebi muito reiki. E eu posso dizer que a minha vida, ela mudou como se eu estivesse trabalhando em 110, e de repente virei a voltagem para 360, digamos assim, com reiki, com essa sintonização. Então, eu ministro cursos, eu aplico o reiki e essa é a minha devolução ao mundo, é o meu dízimo, então eu dou. Eu não cobro por isso, eu dou. Tá? Porque eu gosto de dar, Pode mas se poder. também não quisesse dar, também não daria. Mas eu é. gosto de entregar. E eu trabalho bastante né, com essa questão de energização, do movimento, Justamente. tudo A mão é poderosa, é. né? A mão é poderosa. A mão... Eu tenho amigas que elas, elas são tão sacanas comigo às vezes, não vem vem em casa estão com dor, eu estou fazendo alguma coisa, elas pegam a minha mão e já colocam na região, nem pede, nem fala. Elas só pega a mão e colocam na região, aí eu falo, o que, que você está fazendo? Ah, não, Marta, que eu estava com uma dor aqui, mas já está aliviando, espera aí. Tá? De nada, né? De nada. <risos> mas bem. eu não ligo, é claro que eu fico muito feliz com em ser tão bem respeitada, ser tão aceita, né? porque é uma Ótimo. coisa que eu sempre falo. Eu tenho terapeutas que me procuram para mentoria, eles falam, como que eu vou fazer minha família me aceitar? E eu falo, ninguém precisa te aceitar mais do que você mesma. Quando você se aceitar, for para fora e fizer o seu sucesso, o que, que é o seu sucesso? A sua realização profissional. Todos vêm atrás de você. Não porque você ficou falando, ô oh, mãe, eu acho que o é certo você fazer isso. isso. Não, cala a tua boca. Faz o seu. A sua família, quando vê, você, puxa, pui, viemos todos do mesmo lugar. O que, que ela está fazendo de diferente? Eu vou fazer. Eu tenho engraçado uma filha minha que, linha que ela é. Meu pai abordou comigo isso. Por que você que é diferente dos seus irmãos? Por falei assim, porque eu sou eu. Eu sou eu. Né? Todos, e perguntei para eles, porque você tem dúvida? Será que eu fui adotado e eles não foram? Ou eles que foram <risos> adotados e eu? <risos> como, é que, como é que é isso? né? Mas não, não, porque a gente se dá a liberdade de ser a gente mesmo. Né? É, eu não sou todos. preso a, a tradições, a, a convenções, não. Eu sou eu. Isso. Eu quero fazer o que eu gosto de fazer, o que eu gosto mesmo e faço. Então, a gente tem que ser assim, né, Marta? E Sim, eu fico muito é... satisfeito de te conhecer, viu? É isso, Hernani. Então, é... valeu a pena conhecer. Eu, eu fico queria, muito... nós, temos... nós temos a terminando. eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo. Ah, que legal, adoro deixar uma mensagem. Então, vou dizer o que eu vim hoje de manhã pensando. Todos nós temos um lugar ao sol e todos nós podemos brilhar, desde que você esteja... No seu lugarzinho. Não queira ocupar o lugar do outro, ser igual ao outro, parecer o outro, fazer o sucesso do outro. É o seu sucesso que vai brilhar. Se você percebe que não está brilhando, que alguma coisa está acontecendo na sua vida que está te travando, é porque você não está sendo você. O que você veio fazer para brilhar? Busque isso dentro de você e libere toda essa energia. É isso. Ótimo, viu? Marta, prazer em te conhecer, viu? Possivelmente nós vamos ter uns contatos, porque eu acho que é, 30 minutos é muito pouco para contar as experiências, mas você já deu uma, um panorama <risos> muito interessante de superação, né? de inspiração para outras pessoas, isso que é importante. Eu acho que a gente tem que expandir a vida da gente na vida dos demais. Né? Com certeza, isso é todos felicidade, nós. Isso que é a felicidade. É possível para todos. Isso que é. é muito importante deixar aqui. É. Então, fico muito satisfeito. Fico muito satisfeito de conhecer. Muito obrigado por esse curto tempo. Eu que agradeço, Hernani. Sempre que precisar, estarei aqui à disposição. É muito, muito gostoso para mim poder falar, poder compartilhar. E história aqui é o que não falta. Eu tenho certeza disso. <risos> tenho certeza obrigada. disso. Muito obrigado, viu? Um A grande todos. abraço para você. A todos. Muito obrigada, Hernani. Até breve. Tchau, tchau. Até breve, tchau. Gostei demais, gente, dessa essa vida de superação. né? E o programa é esse. né? Quando eu digo, quando eu comecei o Papo Mineiro, e lá se vão quase 250 entrevistas, eu falei que eu queria conhecer as pessoas. né? Para mostrar para vocês pessoas que amam pessoas. Pessoas que têm histórias de superação. Pessoas que têm histórias inspiradoras. E hoje nós tivemos tudo isso. Né? Eu gostei demais mesmo. Então... Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.